Merda! Merda! ó público virtual, nós estamos aqui nesse sábado à noite reunidos com vocês para emergir numa reflexão, devoração do processo de Roda Viva a partir do olhar da direção de cena. Aqui comigo estão Vitor Rosa, Otto Barros, Débora Bailarini e Elisete Jeremias, todos integrantes dessa equipe maravilhosa de bailarinos, um coro dançante, intra e extra cena para conversar sobre esse processo e sobre esse ofício tão maravilhoso. Então vamos aí, está aberta a sessão, a conversa, a ágora ou qualquer coisa que você quiser chamar isso aqui. Yeah. Então, é, boa noite. É, falar um pouquinho do início de tudo, né? Acho que eu estava, eu e It também estava ainda já no início de tudo, mas como pesquisadora, depois ela de fato ingressou na direção de cena já no processo inicial de Roda Viva. É, eu tenho uma memória de ovo, não lembro de, de absolutamente nada, então... Em algum momento chegou em mim a notícia de que a gente tinha conseguido, de que o Chico tinha liberado finalmente, porque o processo de, do ZEP de a liberação da peça já existia há muito tempo. E aí chegou a notícia concreta de que a gente ia fazer a roda-viva. E aí, como todo o processo de toda a peça que a gente vai começar, seja uma remontagem, uma, uma montagem, um qualquer coisa para surgir, alguma coisa que a gente nem sabe o que é a gente pega o que a gente tem, no caso a gente tinha como base né é, o texto de Roda Viva que o Zé estava trabalhando ainda, mas tinha alguma pequena referência, quase nada, é, da montagem de 50 anos atrás, agora 50 e alguma coisa anos atrás, é, na época 50. Então a gente pegou aquilo e aí a direção de cena, eu fui formado, acho que todo mundo da live sabe, mas talvez todo mundo que assista não saiba, que quem me formou como diretor de cena é, e dividiu comigo o bastão com muita honra para mim foi Elisete. Então, com ela aprendi que desde o início a gente pega a base do que se tem, né? Com ela e com a, com a vida, enfim, a vida da direção de cena te mostra que a base do que você tem seja um texto, uma única cena, um, um parágrafo, você pega aquilo de seca, aquilo, né? Destrincha aquilo é, completamente, assim. Então a gente foi decupar. E aí na decupagem, que eu acho que é a parte, para mim, mais antes da criação das cenas, é a parte que mais me fascina é, no ofício, a gente entende o que, que é a equipe, se é uma equipe, se não é uma equipe, por que não é uma equipe, quando é um só, porque às vezes acontece assim. Então é, é na decupagem que eu consigo ver um mapa é, mais macro do que a coisa vai precisar no sentido de processo para criar, né? para criar o que, o, o que ela foi, o que ela se tornou, o que a Roda Viva se tornou. Então, foi no início de decupagem, logo depois chegou a ima porque a gente, na oficina, acho que muita gente sabe como é o processo. É, a gente ensaia com iluminação, com direção de cena, com atuação. Se for um time de 70 pessoas envolvida na cena, muito provavelmente um, um número muito próximo disso vai estar naquele ensaio seja ele para ensaiar uma vírgula da cena, ou ela inteira, um corrido, ou, ou afinação de luz, enfim, é uma equipe que precisa um do outro o tempo inteiro, o que é muito rico para todos, mas muito para a direção de cena, que é quando você tem a noção da máquina, né? a máquina funcionando, como ela se comporta tecnicamente, é, quando a luz vai incidir naquele lugar que foi marcado, mas ali talvez tenha um objeto grande. Enfim, a vida da, da montagem do espetáculo você consegue ter é, mais nítida quando você tem uma boa decupagem, que é o processo inicial, né, que foi o processo inicial de Roda Viva, junto com essa característica fundamental e mágica da oficina, quase surrealista hoje em dia, de modos de se fazer teatro, porque é do ponto de vista econômico, bizarro, mas é maravilhoso quando possível fazer com esse número de gente ao mesmo tempo envolvido numa mesma coisa, com um propósito único, que é aquela criação, é, a gente da direção de cena tem a ganhar muito quando é assim. E que bom que é assim na oficina, né? Então, começaram os processos, a gente, o processo de cada área, né o nosso de decupagem de tudo que estava acontecendo, então tinha um monte de ator muito maluco que ia lá para o meio da pista, é, aquecimento de voz e horas de piano e horas de música, inflexão e não sei o que, muda tom e vai para outra, e a gente ali decupando cada coisa que acontece, porque, na verdade, entre linhas de um ensaio e outro, de música, de corpo, ou do que for, ainda que ninguém fale em direção de cena ou em contrarregragem, a gente tem uma pescada de um objeto que a gente sabe que vai precisar para usar como tapume, a gente tem uma pescada de uma coisa que a gente deixou passar na decupagem ou que surgiu naquele momento de criação, porque 60 corpos, menos ou mais, mas, enfim, corpos juntos, criando, te dão coisas que, obviamente, o papel não te dá. Então, aquilo que você tem de base no papel é mutante, precisa ser todos os dias. Né? Assim foi, falando muito genericamente, o processo inicial de, de Roda Viva até a gente, de fato estrear, né, no Sesc, que eu lembro que foi, eu acho, acho que toda estreia eu falo que foi a estreia mais caótica da minha vida, mas assim, a mais caótica da minha vida, acho que foi Roda Viva no Pompeia, depois de todas as outras, porque tudo aconteceu, a gente não sabia, não tinha domínio da peça, como a gente nunca tem, né, quando quando acha que tem muita prepotência, enfim, mas a gente não tinha domínio de nada A peça estava completamente não que ela não tivesse mais para as últimas é, vezes que foi apresentada mas ela estava com uma, uma vida que não que ninguém podia controlar qualquer coisa podia acontecer porque Roda Viva veio no momento político cultural do nosso métier é, da nossa do nosso país que inclusive invocava essa insurreição de corpos de energia de tudo né e isso fura isso penetra a direção de cena, porque, embora a gente tenha aqui, só nessa live, eu acho que profissionalmente falando, a gente tenha perfis muito diferentes de como estar como diretor de cena né? num processo. Cada um tem um processo de corpo e alma diferenciado aqui, né? de como se envolve na cena em si. Mas a direção de cena ela é, de fato, é, na minha interpretação, um personagem e em Roda Viva isso ficou muito, muito, muito, cada vez fica mais claro, mas em Roda Viva mais ainda, porque o diretor de cena, o contra-regra, é, a, a camareira, enfim, toda, todo esse núcleo que a gente abrange na nossa equipe, nós somos exus ali né, do, do espetáculo. A gente vai desde a, a cena, ao pico da cena, como, às vezes como protagonista da cena, inclusive, é, sem deixar de exercer o nosso ofício, é, e sem perder a magia, porque o diretor de cena, na verdade, é como se fosse o cara que vê todo o truque do mágico acontecer por trás do pano, ele sabe a mecânica de tudo que vai acontecer, ele faz a coisa acontecer junto com o mágico, com a máquina inteira, e ele não perde, e não pode perder a capacidade de se emocionar, de se envolver com a magia, quando a mágica acontece. Então, a direção de cena ela está envolvida desde o primeiro momento onde se sabe que vai ter o fósforo até o momento em que o teatro inteiro se apaga para aquela luzinha do fósforo ressoar sozinha e falar o que ela precisa falar para todo mundo, né? É, então, assim, processo de Roda Viva, é difícil falar sobre um aspecto específico de, de ofício da direção de cena, porque são muitos, e aí seria até injusto ficar só em Roda Viva, fica só nessas pessoas que estão aqui na live, que já, já são riquíssimas em presença, mas falando especificamente de Roda Viva e Direção de Cena, eu acho que traz uma, um corpo, né, para a Direção de Cena forma junto com o todo um corpo de, de máquina magia, onde não tem separação da engrenagem para a esfera afetiva da imaginação de áreas que a gente não consegue falar ou palpar. Enfim, acho que acho que essa é a minha contribuição por enquanto. E aí talvez eu proponho um pouco, porque como foi é, esse início que eu, que eu comecei a dizer um pouco e pincelei um pouco de tudo, talvez fosse maravilhoso entender um pouco do processo de Maite, de Débora, de Vitor, que chegaram. Já um pouco, cada um né numa, numa etapa do processo de Roda Viva, acho que nenhum deles ou, ou pouco tinham feito alguma coisa parecida ou nada e descobriram esse universo e tatearam ele e foram maravilhosos, então queria ouvir um pouco disso, falei mal de mim. <risos> Bom, eu vou falar um pouquinho aqui então, é, eu cheguei no Teatro Oficina, assim, na caruda mesmo, pedindo para entrar. É, a primeira peça que eu vi da Oficina foi Bacantes e o coro me arrebatou muito, né, essa imagem de um corpo coletivo que se move e dança junto... Né, num contexto em que cada um tem a sua individualidade e que justamente essa riqueza é que reverbera no teatro, reverbera no público, que devolve né, uma excitação ainda mais potente para a cena e faz com que o teatro oficina, de fato, é, crie e, e mantenha uma linguagem teatral ímpar. Então, a princípio, foi o que me fascinou sobre o Teatro Oficina. Então, eu, com muito tesão e muita vontade de pesquisar a coro, de sacar o que é ser esse corpo coletivo em cena, né? E como esse corpo coletivo se, se enxerga e se entende dentro e fora de cena, é que eu vim para o Teatro Oficina para observar, né, para me colocar ali nas galerias espiar e sacar mesmo o processo da companhia. É... E nesse processo eu tive pouca proximidade com a direção de cena, né, era uma outra equipe no momento e realmente estava muito mais atenta ao coro, né, a a atuação de fato. Então, acho interessante ouvir o Otto sobre esse processo de depagem, porque eu não estive presente nele, né, no momento inicial, quando a peça começou a ser gestada, mas o processo mesmo criativo me lembra muito o processo criativo do cinema, né, do audiovisual, assim, eu tenho a impressão de que o ofício dentro da Direção de cena o nosso ofício dentro da Direção Sena, né, como diretores de cena como contrarregras, está é, tá muito associado e, e é muito parecido, de fato, com o ofício da assistência de direção no audiovisual, né, em que é, no set o assistente de direção é essa pessoa responsável por articular todas as equipes, por fazer essa mediação, e justamente tocar o processo e, e, e a apresentação né, e o resultado desse processo, de fato, é, nesse lugar né, dessa pessoa que entende todos os truques por trás de todas as engrenagens que compõem essa máquina, é, dá fluidez para funcionamento, né, para que o funcionamento dessa máquina ocorra da melhor forma possível, da forma mais orgânica possível e sem perder essa capacidade de se comover, e de se emocionar de fato com o fenômeno teatral, com um acontecimento teatral que no um teatro oficina é ah, intensamente encarado como um rito, de fato, o teatro é um rito. O acontecimento teatral em si é um rito. Então, é, eu acabei me aproximando da direção cena porque teve um momento na minha trajetória, no meu caminho, ali dentro do Teatro Oficina, em que eu falei, cara, eu eu quero fazer parte disso, né? Eu quero chegar junto para ajudar a construir essa companhia. Não só trabalhar na, na peça, de fato, mas... É, me juntar a esse coro expandido. E aí eu já estou falando, não é nem do coro, que... do coro de cena, mas do coro expandido, né? da companhia como um todo, de, desse corpo coletivo que se distribui em zilhões de equipes para fazer, para promover esse acontecimento, não só teatral, mas artístico, né? porque envolve muitas linguagens artísticas. É, teatro-oficina. Então, eu, num primeiro momento, cheguei pro coro e falei assim, cara, eu quero fazer, assim, eu quero chegar junto, eu quero ajudar a construir isso junto, a peça, a companhia. Então, eu adoraria entrar no coro. Nisso eu já observava, né, já acompanhava os ensaios há algum tempo. E na época o coro tava, assim, extremamente inflado, muitas pessoas em cena, né, acho que o fato da gente estar tá recriando Roda Viva depois de 50 anos fez com que o Zé acolhesse muitas pessoas, justamente para é, fazer ressoar nessa peça e nesse processo um pouco da energia e da vibração do processo de 1968. Que foi, um processo, que foi o processo que trouxe o coro para o Teatro Oficina, né? Então, acho que essa característica aí do processo de 68 acabou se espelhando no, no processo de, de 2018. E aí, o coro super inflado e tal, e eu de frente para aquela galera toda, o coração na boca, eu me perguntando o que, que eu fiz, puta! E, e aí, nisso, Algumas pessoas sugeriram que eu desse um passo atrás para dar, eventualmente, três passos à frente. E foi quando eu tive a oportunidade de me juntar ao coro da direção de cena, que, foi, que hoje é, foi, é, é, um, é um caminho que eu comecei a traçar dentro da oficina que eu não trocaria por qualquer outro caminho. Porque... A direção de cena me ensinou muito Sobre muita coisa A direção de cena Acho que me deu tempo De aprender De compreender A dinâmica do movimento Dessa companhia né? Tanto é, Dentro de cena Como fora de cena A direção de cena é, Acho que De uma forma muito sintética e concisa, me ensinou a respirar dentro do teatro, porque até então existia uma certa urgência, assim, uma energia um pouco ansiosa dentro de mim, né? por querer fazer querer aprender e querer resultar. E na minha vivência com o Otto, Acho que um dos aprendizados mais valiosos foi justamente isso. Assim, aprender a respirar, né, é entender o tempo de cada cena, entender o tempo da minha movimentação dentro de cada cena e ir lapidando isso aos poucos. Então, eu sempre fui muito agitada, sempre fui uma pessoa muito... Pessoa que quer fazer tudo ao mesmo tempo, pessoa que afubada para caramba e o Otto foi limpando. O Otto fez esse trabalho que foi muito importante para mim, inclusive como atriz, de limpeza do movimento, né, de, de retomada da respiração e de um, de uma dentro de um, assim, para que eu apurasse de fato a minha consciência dentro do teatro, né? E, e atuando, e, enfim. É, então, acho que, de certa forma, a direção de cena, ela acaba proporcionando essa compreensão expandida da cena como um acontecimento intra e extra palco. E, para gente, é até estranho falar em palco, porque Teatro Oficina é um lugar onde se atua de absolutamente todas as partes do teatro. Então você você é visto a, em qualquer lugar ali dentro, né? Você onde quer que você se coloque ali dentro você é visto. Então lapidar essa consciência e essa presença, esse estado de presença para né se se lapidar como peça, né, como engrenagem dessa máquina, contribuir, enriquecer o funcionamento, né, a dinâmica do movimento dessa máquina é algo que a direção de cena é uma é uma noção, é uma sacação que a direção de cena traz para nossa para nossa vivência, assim, independentemente da da função que a gente já exerça, seja seja atriz, seja função de atriz, seja qualquer outro tipo de função, que eu acho que isso se converte num conhecimento que eu não talvez não teria construído tão rapidamente em qualquer outra área. Então acho que resumidamente, a direção do cena me deu tempo de observar, me deu tempo de decantar e entender o processo mesmo o acontecimento teatral dentro né da, da estrutura narrativa de uma peça me ensinou a andar me ensinou a entrar e a sair de cena e me ensinou especialmente a sagrar cada cada objeto como um organismo integrante da narrativa mesmo de uma peça é, é uma dança de fato assim quando eu paro para pensar né na minha movimentação enquanto contra-regra dentro do teatro, é a movimentação de um bailarino, porque você precisa ser sutil, você precisa ser limpo, você precisa estar é, absolutamente presente e atento e sacando as movimentações dos atores, que são muitos em cena, e não só as movimentações dos atores, mas as demandas de todas as outras equipes, e, e preparado para reagir a qualquer coisa que surja, né? A qualquer tipo de imprevisto ou qualquer coisa do tipo. Então, é, a direção de cena ela te assim dentro do processo Roda Viva acabou, acho que me proporcionando uma um desenvolvimento de uma inteligência mesmo de cena que eu talvez não teria tempo de desenvolver em qualquer outra função, né? Desenvolveria outras inteligências né? relativas às outras funções. Mas eu acho que esse foi muito assim do meu processo dentro de Roda Viva e uma pincelada de, de como esse processo reverberou em mim, assim, como artista. Vou falar então Já que o Vitor não... É... É... não Olha, eu entrei no oficina Basicamente porque eu me apaixonei pela Cíntia Que é a iluminadora De Roda Vida Essa aqui é a verdade E a primeira coisa Que eu fiz uma peça na verdade Foi o um seguidor Num dia que é a Angélica precisou faltar, de última hora, quando a Cintia estava indo para o teatro. E aí eu ia com ela até a porta, né porque eu só ia desgrudar quando ela fosse trabalhar. Aí aconteceu que... Eu lembro até que eu vi o Vitor entrando no teatro e ela falou, Vitor, faz o seguidor, por favor. E ele estava doente nesse dia, acho que ele nem ia fazer a peça, eu lembro disso. Primeira vez que eu vi o Vitor. <risos> e aí... Eu entrei assim, com muito nervosismo, e mas muita confiança no todo, assim, de que as pessoas, é... isso que o, que o Otto disse, né? de, de entrar numa peça que já estava acontecendo há um ano, é... às vezes é aquilo de ter fé cênica, não é ter confiança, não, eu vou fazer, dá tudo certo, eu vou ser muito precisa, e, né? é ter mais confiança nesse coletivo. E o, a direção de cena, Otto, falou que nós somos Exus, e eu achei perfeito, assim, porque, na verdade, engraçado, eu achei que nós éramos equedes. <risos> Mas é, acho que também né, tem um, um, um cuidado com a manutenção do todo, e eu acho que isso é muito, muito rico e maravilhoso. É, é esse cuidado para que tudo funcione, independente da glória e da ruína de cada um, assim. Porque muitas vezes você vai errar e alguém vai entrar no seu lugar. Eu acho muito bom isso de você ser completamente substituível, porque todos estão muito é, ligados no, no coletivo e, e nesse corpo é, vivo. É, e aí, enfim... Eu fui para a direção de cena, porque uma dessas vezes que fui encontrar a Cíntia na porta do teatro, conheci Otto. E bateu o santo, basicamente, foi isso. Ele, quando precisou de uma substituição na, na equipe, é, me chamou, assim, na intuição dele. E eu vim também... De novo, assim, meio apavorada, assim: ai, o que, que eu vou fazer? Todo mundo já conhece bem a peça. Tô... Ah. Eu fico, fico sempre muito nervosa e me cobrando muito, assim. Mas eu fui aprendendo a. Primeiro, que Otto me passou muita confiança, muita tranquilidade, falando: não, tudo bem, a gente vai dar tempo, é, Maite vai entrar com você e dividir as tarefas, então vocês juntas vão se entender. E o primeiro corrido que eu fiz, é... Otto não estava. Eu tinha visto o ensaio, e eu e Maite a gente sabia quais eram as ações que a gente tinha, mas a gente não conseguiu bater e dividir tudo perfeitamente. Assim. A gente ficou sabendo o mesmo que cada uma ia fazer no dia que reestreou no teatro, em agosto de 2019. E... Eu sempre fico muito nervosa, mas sempre, é, não só Otto, mas a equipe, é, a equipe, né? Todo, todos, né? O coro inteiro, todo mundo que faz parte, sempre me passou muita tranquilidade. E fui começando a entender para valer o conceito de fé cênica, de que não, eu não tenho segurança de nada, mas vai dar tudo certo, porque todos querem que dê. E não importa, é, os erros não importam tanto, sabe? Claro que sim, e claro que a gente quer fazer coisa com muita precisão, eu gosto muito disso, mas às vezes a gente não tem segurança plena porque aquilo era muito novo, né? É, e, mas a confiança no outro faz com que as coisas é, deem certo, porque todos queremos muito. E também nessa, e aí a gente reviver eu revivi né, o tempo que eu tô na, que eu estou na companhia, é, essa coisa de é, ter pouco ensaio e montar num lugar novo. Né? A gente foi para o rio e no municipal a gente não, teve, por exemplo, para o municipal que foi uma das últimas apresentações no começo de 2020, em janeiro, é, a gente não teve tempo de ensaiar lá, porque simplesmente não, não dava tempo. fazer a parte de um festival e dava tempo de montar antes, mas não dava tempo de ter um corrido lá. aí E também no Rio a gente fez um ensaio corrido e também fiz várias cagadas, um monte de coisa errada. Cheguei no dia seguinte, no dia da estreia, para o Otto chorando assim vai dar tudo errado, eu, eu errei muito, eu, ai, sabe, aquele desespero, e ele muito tranquilo, Não, deu errado, mas vai dar certo, vocês conhecem a peça, confia, confio no outro, é, eu sempre vinha com roteiro anotado, e é bom que o macacão tem vários bolsos, e por mais que eu conhecesse a peça, sempre que batia uma insegurança, eu catava o roteirinho assim, ó, Tá, agora é tal coisa. Todo mundo já me viu catando um papelzinho, assim, abrindo um papel no final da temporada, todo rasgado. Assim, de... Preciso anotar para ter segurança do que eu vou fazer. E, mesmo assim, a gente esquece. E não é porque a gente não está ligado no todo, mas é porque é vi... o teatro é uma coisa viva e as coisas acontecem todo dia, às vezes você está resolvendo uma coisa no outro canto e não dá tempo do trajeto até onde você tem que estar. É, mas a coisa acontece. E é, aprendi a isso, a não, não ficar tão encantada, encanada com o erro individual e com, confiar no, num acerto coletivo e no cuidado pelo todo. É, é, acho que é isso que eu aprendi na minha trajetória e nesse, nesse, nessas experiências de mudança assim dentro do oficina. Eu lembro um dia, por exemplo, no dia 23, que é o dia da eternidade de Luiz Antônio, que sempre se faz coisas, o, o janelão estava coberto todo por sacos de lixo, e aí em algum momento no, no, na peça mandaram tirar... E eu tinha também uma coisa que era com um X da arquitetura, que estava tirando os sacos, e não dava tempo nem dele me avisar. É isso, não dá tempo, não tem rádio, é, é no olhar, é tá ligado. E como eu vi que ele não estava lá, que ele estava fazendo isso não ia dar tempo, eu catei o Vitor assim, no meio de uma ação dele, falou assim, vem fazer isso comigo agora, e dando a gente topa, é isso, né? É, foi, eu sempre senti muita confiança no coletivo, e na equipe, de que a gente está ligado e estamos pelo todo. Acho que, é, acho que isso que é o mais importante dessa vivência. Achei isso muito bom. Muitas coisas muito boas. Fiquei pensando nisso de roteiro, assim, que é uma coisa que me pega cada dia mais, assim, parece. É... Até pensando na experiência mais recente, assim, de um processo, né, que foi essa coisa da Cacilda, do Centenário de Cacilda, que tá aí no YouTube, vejam tal, e que teve esse momento de sentar e escrever o roteiro, assim, sabe? E aí eu ficava, vinha em assim, na cabeça, lembrando da dessa experiência de escuta de um, de outro, mas de escuta, de saber também que, assim, cara... Zé, pode ser maravilhoso essa com essa, mas não dá, assim, sabe? Tem um tempo que não dá. Ou para nós mesmos sacar que às vezes. Ou não, então beleza, Então, vamos remodelar aqui, assim, esse roteiro e, e, de, e de reler e ler de novo esse roteiro, assim. Ficar muito atento a isso, a, a esse roteiro, né? A coisa do roteiro, na sua criação, na sua transformação, é, onde tem brechas, onde precisa ter, sei lá. O roteiro eu acho que foi uma coisa que muito. Muito me bateu, assim, da experiência da direção de cena sempre, assim, e sempre. Uma coisa que eu muito puxava, assim, sempre. Me lembro muito, assim, de meu, ó, tá, tá precisando bater roteiro, assim, sabe? Tá precisando, assim, uma, uma escuta atenta de si, que eu acho que tem... Era quase como remodelar o duplo, assim, sabe? Tá atento pro, de novo pra si também, assim, pra, pro time, né? É uma coisa disso, assim, eu sempre sentia isso, assim. para além só de ser uma matéria escrita, que também... É uma matéria muito importante disso que Débora falou. De fato, às vezes, salva, você olha e, e vai, né? É uma flecha. Então... Mas não sei, eu, eu entrei também no teatro dia 23 de dezembro, dia de Luiz, assim, tem essa importância. de forma... Relembrando, assim, acho que foi de forma muito atropelada e muito gostosa ao mesmo tempo, assim. Que eu tenho uma coisa que eu praticamente nunca assisti a peça, né? Que eu cheguei... E, eu lembro que colei em Selma, e Selma tinha uma meio assim na costura. É, eu falei, meu, eu não sei costurar, mas eu posso aprender, sei lá. Foi uma coisa muito confusa aí. Ela falou que, precisa, que ia ter logo mais, assim, acho que ainda em dezembro ia ter dias que ela não ia poder. E tinha ações específicas que ela precisava fazer. Eu lembro dela perguntar para Ota, assim. eu lembro que eu já fiquei. E aí, eu acho que foi uma das primeiras e uma das grandes direções, assim, no sentido... De uma coisa que sempre volta como roteiro, que era assim, meu, então cola na Selma e, assim, seja o melhor espectador do mundo dela, assim, sabe? Da peça, claro, mas vai através dos olhos dela. E eu sempre achava muito bonito quando chegava alguém novo, assim, da nossa equipe, como o Débora, como eu mesmo, novo, em algum outro momento, quando perdi um ensaio, que seja, que tinha essa coisa que eu falava que eu achava muito maravilhosa, é, cola naquela pessoa e assiste, assim, sabe? Uma, com total peito aberto, mas assiste atento, assim, de uma coisa, de uma ação mesmo, prática, né? Eu achava isso maravilhoso, assim, porque... E, e era uma coisa gostosa até de time, assim, sabe? De você, às vezes, estar no meio da peça e aí você olhava e via alguém fazendo ação e alguém um pouco mais distante assistindo. Era muito bonito ver quem assiste, assim, sabe? Para uma substituição que ia vir, talvez, no outro dia, assim. Eram coisas que eu lembro, que me saltam, assim, que eu tô tentando lembrar agora. E... É um duplo, né? É. Uhum. Quando alguém acompanhava a gente, assim, era legal pensar nisso. O seu duplo. Sim. Quer falar alto? Você ligou o Nick? Não é, eu tô achando maravilhoso. É, tô pegando tudo o que vocês estão falando, depois eu falo. <risos> Não, e para mim tem essa coisa de falei de falar e de escutar, assim, porque para mim é, uma, é outra coisa, assim, que que bate muito que é essa escuta assim sempre escuta de tudo assim, sabe não é recusar a escutar nada assim. seja da do, do carinho mais gostoso mas seja da da bronca mais sincera e mais gentil ou de uma história assim eu adoro quando eu vou com Otto com Elisete, na São Domingos na sacolão porque é um deleite assim né eu amo é uma coisa eles é a mesma coisa, pega o um objeto e fala assim, nossa, isso aqui foi de sertões, e aí vem as histórias, sabe? E aí, isso é muito maravilhoso, porque aí você chega de novo no dia, eu lembro disso, assim, chega de novo no, no, numa sexta, sabe, domingo de espetáculo, e aquele objeto se transformou completamente, no melhor sentido, ele tomou outro peso nas tuas mãos, a tua dança de entrega é outra, a tua forma de, de cuidar, sabe, é outra, assim, é, então, acho isso muito valioso também, Assim, que é uma coisa que a gente está fazendo hoje, que eu acho que tem que fazer sempre mais, e nessas lives da Roda Viva, né? Que é essa escuta da história também, né? Cada um vai trazendo o teu fio, esse fio que não acaba e que só alimenta de forma muito prática, muito concreta, Você transforma completamente o trabalho. Falei, teve a live de arquitetura essa semana, incrível, assim, e assistir ela fez eu, assim, quase como uma vontade de fazer Roda Viva agora, mas fazer completamente diferente, assim, sabe? Porque saber de onde veio a construção da espiral, a construção de não sei o que, assim, cada história dava dá um, dá um, só dá uma outra forma, assim, acho que isso tem total a ver com a direção de cena, assim, com o roteiro de novo, né, com a forma de estar, assim. E aí só uma outra coisa, já passa a bola, de que é quando desconecta também, acho importante a gente falar quando desconecta, assim, quer dizer, se, se, se sentiu isso, porque para mim, é... Acho que teve momentos, dentro do próprio teatro, eu lembro quando eu caí no fosso, assim, para mim foi um momento que eu depois fiquei regurgitando, redevorando, e assim, eu tava completamente desconectado da ação. Tinha virado mecânico, sabia que eu tinha que puxar um... Mas não tava ali exatamente atento e, e na medida, assim. É... Então, e outras, sei lá, outras conexões de, de uma entrada que não vem, não, não rola, esses que a gente tá chamando de erros e tal. Mas que lembre, tem uma coisa que lembro de ouvir idiota de, assim, de outras pessoas, mas que assim, meu, você sabe que você errou, né? Você sabe. Então tá ótimo. Então vai, assim, sabe? Não fica na, na lama, assim, ai, meu Deus. Não, assim, você sabe. Então põe aí no teu papel, no teu roteiro de novo, assim, e vai, né? E vai. Isso eu achava muito bom. Então. Melhor fazer uma cagada que não fazer nada. Catarina saudade. É lindo ouvir vocês falarem tanta coisa, porque eu acho que é isso. Aí te trouxe uma coisa de estado que eu, várias vezes, obviamente, na vida eu já tinha pensado, mas não veio essa ideia agora, que é como a direção de cena como um estado cênico, né? Independente de ofício, ou de coisas que a gente sabe que a gente tem que fazer pelo roteiro ou pelas e pelas, pelos imprevistos, que são todos no teatro, porque pela vida do teatro, que não é imprevista a vida nesse sentido, de ter que abrir um janelão, de ter que fechar, porque o vento, a chuva influenciam no estado cênico e na qualidade do espetáculo dentro do Teatro Oficina. É, então, levar isso tudo em consideração, força que a gente da direção de cena tenha um estado cênico é, para criação e para execução de um espetáculo, para um ensaio a tudo, né? É, é, é a fidelidade completa, a, a abertura, a, o mundo auricular, como diz, diria José, como como a gente tem que praticar todos os dias, a visão 360, todas essas coisas que são, é, de certa forma, até clichês no sentido básico de teatro, mas quando elas são levadas para prática, de fato, é, num processo, isso toma uma dimensão que, que, que a gente quase não, não atinge. né Isso é um estado cênico que a gente precisa desenvolver enquanto diretor de cena, né? que conduz um fio. né E aí eu digo muito que para mim é uma espécie de Exu né? é, nesse, nessa loucura toda, nessa criação toda, porque a gente abre a porta para a coisa começar a gente checa tudo a gente vai do Olimpo ao inferno do Hades a todos os lugares da máquina para checar se o óleo está perfeito se a roupa está passada se o ator que estava passando mal melhorou se a gente está pronto para começar se precisa incensar, se precisa de um minuto de silêncio porque tá demais o que que faz como que né que chega todo mundo naquele lugar que a gente sabe que é o lugar do merda para abrir a porta é... e aí tem tem uma viagem linda de, de Vitor que fala da, da da desconexão, né? Eu lembrei até da minha queda. Acho que ninguém... A Elisete tava Eu caí em Cacilda, na fonte cheia d'água. E eu caí e saí ensopado da fonte. E foi muito doido, porque era uma, uma cena que... É uma citação rápida. Era uma cena que alguém... Tava, o personagem perguntava quem ia investir na Vera Cruz para a criação da, da companhia cinematográfica Vera Cruz, e o Franco Zampari estava ali, todo mundo estava ali na cena, e quem ia investir? Nesse momento da resposta, eu ia brigar com o um ator que estava fazendo uma merda, completamente desconectado, eu e o ator, e eu caí na fonte. Eu caí na fonte, me reconectando absolutamente com o todo, assim, tipo, resgatei um Estado, levantei da fonte molhado e disse, eu invisto. Então tem um lugar de prática, de, de, de, de, só para citar, não é o um mérito meu, é o um mérito da cena, da equipe, como Débora falou, né? De acreditar que tudo aquilo ali está conectado, se desconecta, volta, porque é assim, né? É um diafragma que, que que é vivo, que vai e vem, e a direção de cena é justamente uma... Não é que é pretencioso o que eu vou falar, mas a direção de cena é quase um termômetro dessas dessas situações todas, né? Ela tem como injetar um fogo daqui, ela tem como é, tirar quando precisa, ela tem como neutralizar uma energia, ela tem como movimentar uma, uma coisa que não está no roteiro, que não está tá no previsto. A gente tem, como a máquina inteira tem, mas a gente tem o luxo de poder exercer isso em cena. E no oficina, é, como Débora falou, sem um, diferente de, de uma produção de palco italiano, sem uma comunicação via rádio, não, a gente usa o teatro. A única ligação, a mais preciosa que a gente tem, é o teatro. Então, por exemplo, quando eu vou na São Domingos, que o Vitor falou, é, e conto uma história, para mim é tão prazeroso contar aquela história, para quem está comigo na São Domingos, daquele objeto, porque um dia eu fui na São Domingos com a Elisete e pessoas como a Elisete, que trabalharam muito antes de mim na oficina, que me contaram tantas histórias, e é óbvio que cada história transforma aquele objeto que, às vezes, é só um anel de lata enferrujado, mas quando ele vai para cena e você sabe da carga que ele tem, da importância que ele teve e tem em cena, ele vira o protagonista do espetáculo, ele vira o elo perdido, sabe? Então, Elisete está aqui, ela fez Municipal, uma das maluquices que a gente fez com... maluquices maravilhosas que a gente fez com, com Roda Viva. Acho que foi a última vez que Roda Viva foi apresentado, se não me engano, né? É, a gente teve o luxo de ter a direção técnica dessa montagem pela Elisete, que sabia o espetáculo, eu acho, mais ou menos, mas que teve contato mais preciso com a direção de cena em Roda Viva nessa época, né? nessa montagem. E aí uma curiosidade que eu tenho é de saber o que, que, era, o que, que foi porque teve um hiato para mim, de, né, acho que para todo mundo, teve um hiato de. tem esse ato né, de, de teatro municipal e três pontos. Não sei. Lixe. cortou O finalzinho da sua fala assim, cortou assim, para mim. Você falou uma ponte entre... Não, não, estava dizendo que queria que você falasse, é, porque depois do municipal, não sei, eu não lembro exatamente a época do ano que foi, a gente não teve uma... a gente não conversou, eu inclusive, a parceria que a gente tem, inclusive, a gente falou de várias outras coisas e a gente de fato não falou né, de como foi o municipal, que eu tenho certeza que foi maravilhoso, mas, tecnicamente, a gente não falou da, da, nossa, da nossa macumba, né enquanto direção de cena ali. E aí, fala agora, fala para gente. Bom, é... eu estou muito feliz. Não sei se é assim que eu devo começar essa fala, mas nós estamos agora em maio, faz 25 anos que eu entrei na oficina, eu entrei em maio de 96 e o que eu acabei de ouvir aqui agora é o, é como dizer, é o, é o ouro, sabe? O ouro sobre o azul, sabe? Da, da direção de cena. Esse refinamento que vocês deram justamente pela, de encontro ao que a direção sempre pediu para o teatro-oficina. Mesmo que outras montagens, sertões, etc. E tal, tiveram outras pegadas, Roda Viva tinha essa necessidade. E o teatro tem essa coisa forte das pessoas se coroarem. E não só não só os atores, como outras partes técnicas também, na direção de cena, não é diferente. Que na hora certa, aquela pessoa está lá na certa. que Aquela pessoa é a, é a pessoa certa na hora certa. Porque ela está ali entregue, como a gente acabou de ouvir agora, entendeu? com a experiência de cada uma dessas pessoas da direção de cena, atores ou não, não sei todos, mas é isso foi é de uma beleza, de um refinamento e, e de uma de uma grande satisfação para mim, né? Entender onde a direção de cena está hoje, como a direção de cena é hoje no Teatro Oficina. Essa montagem que eu fiz essa essa essa direção técnica dessa montagem foi uma apresentação no teatro municipal e foi a minha última apresentação a última vez que eu entrei em cena também que foi dia 31 de janeiro de 2020 que nós fizemos essa passagem de bastão para o carnaval e eu fui muito feliz nessa montagem lá nos recebendo tava nada menos do que de que Pelé né que é o mestre aí dos palcos então foi uma grande felicidade um encontro e uma satisfação para mim poder estar na companhia em outra função né tá ali fazendo, sem fazer a direção de cena Eu tava fazendo a coordenação de montagem porque a equipe tá aqui tava aqui em ótimas maravilhosas mãos entregues né então assim é um, um prestígio para mim e não foi só essa vez, o Otto me convida outras vezes, que eu não estou na companhia já há bastante tempo, acho que desde 2013 que eu saí, e o Otto sempre, sabe, puxa essa carta e me dá essa oportunidade, esse tesão que me mantém viva junto do teatro, junto da companhia. Eu tenho uma coisa que eu estou sempre em sabendo o que está acontecendo por lá, e isso é é prazer, é alegria, é a última apresentação, foi, sabe, serviço completo. Nós ensaiamos, montamos, terminou, tá aqui a equipe toda que foi para o Teatro Oficina. Depois da apresentação, né, que a gente não tem o nem de ensaiar, depois da apresentação, desmontou, embalou, foi no Teatro Oficina e distribuiu a carga. né Para quem da nossa função sabe o que a gente está dizendo, é começo, meio filme, arrepio, entendeu? E eu lembro que eu tô saindo de lá, me despedindo, me despedindo com muita alegria e com uma satisfação gigante de ter me sentido gigante ao lado de vocês. Eu falo, eu escrevi... Eu escrevi muitas coisas bonitas aqui, porque eu sou super pegada ao roteiro, eu falo, sabe, eu, eu escrevo tudo, eu sou que nem a Débora, eu tenho minhas colinhas até hoje. Se eu for refazer bacanas, eu vou ter minha colinha, entendeu? Mas eu quero parabenizar essa equipe sabe eu tô falando com esse coração aqui ó com esse coração que eu tô falando entendeu e muito obrigada por esse convite e espero que que vocês me deem outra, oportuni outra oportunidade de estar ao lado de vocês tá bom é isso aí merda eu queria fazer uma pergunta sobre roda-viva assim especialmente para Elise e para o Otto porque acho que bom foi uma peça que ficou em cartaz por muito tempo né é... Eu não sei há quantos anos o Teatro Oficina não ficava em cartaz por tanto tempo como ficou com Roda Viva. Só foi interrompida por conta de uma pandemia, porque senão a gente estava aí lotando teatro até hoje. E conversando é, com, com, com muitas pessoas, né, muitos atuadores de todas as equipes do Oficina, uma coisa que eu sempre ouvi foi que, em comparação às outras peças, às últimas peças que o Oficina encenou, Roda Viva é uma peça muito apolínea, né? De uma energia muito apolínea, muito precisa, é, até matemática, não sei. Enquanto que as outras peças, como Bacantes, a Macumba, são muito dionisíacas, né? Tem um outro tempo, um tempo dilatado. Então eu queria saber de vocês, assim, é, qual é a diferença para a direção de cena, sabe, entre uma coisa e outra, assim, um tom e outro. começar ali. É... Olha, é... entendo o que você diz, não... perfeitamente entendi, mas tenho minhas ressalvas em relação a, ao talvez não dionisismo de Roda Viva, é... acho completamente dionisíaca, ainda mais essa Roda Viva onde a gente inclusive modificou letras históricas para que para que o que a gente respirasse fosse mais afim com o que se dissesse, né? com o que se dizia. É, para a direção de cena, eu acho que o que mais importa é a vida de todo dia do espetáculo, independente de se ele é necessariamente apolíneo, dionisíaco, que linha que ele é, como por exemplo é, o Rei da Vela, que é num palco italiano, aí citando outro lugar, outra camada de diferença, né, mais para arquitetura e para outras coisas também, mas enfim. É... Eu acho que para a direção de cena, minha, minha experiência diz que é o dia a dia da criação, daquela montagem, daquela criação, com aqueles corpos, com aquele momento, com aquele aqui agora, é que interfere em qualquer é, situação ou diferença ou, ou afeição que a direção de cena possa ter pelo, pelo processo. Porque como a gente constatou aqui com a fala de todes, é, a direção de cena é um estado né, que que, que vem da, do, do ouvido, da eterna presença, da plena presença. Então, ela tem que acontecer, esse estado tem que estar tá presente é, para cada criação, para cada tipo de espetáculo, seja no Oficina ou não, para desenvolver cada tipo de criação é, da forma como ela precisar é, acontecer. Então, acho que não teve, não senti uma diferença em função disso. Claro que é muito diferente a direção de Roda Viva para a direção de, de As Bacantes. É completamente diferente o estado cênico é, do corpo que ocupa a direção de cena em cada espetáculo e dos ofícios e tudo. Né? Mas especificamente para essa abordagem eu não vejo uma, uma diferença de ofício ou de estado. Não, jamais. Eu acho uma, acho uma intensificação, sabe? Porque é um processo novo, é mais um processo... Onde você intensifica e toca em frente sem. A Corte falava isso, é, tocar em frente, uma coisa assim, sem esquecer o que foi alcançado. Então você está aqui e, e agora vai para cá, mas você ainda tem tudo, sabe? É, eu, eu eu. Inclusive, eu tenho essa, esse discurso de que. A direção de cena no Teatro Oficina ela é totalmente dionisíaca e apolínea. E cabe muito nesse lugar do que o Otto falou, de ser um exu e aí respondo a Débora, porque não só a Iked, porque, porque serve por causa do transe. Porque a direção de cena no Teatro Oficina exige isso que o Otto falou, que está no seu corpo que está na ponta da língua, que está nesse entendimento, todos que vocês tiveram. Porque senão, naquele lugar não se faz. Mesmo que esteja sendo montada em outra turnê, em outro lugar, mas não se faz. Dentro daquela gira, não acontece se não for dessa maneira. Então, é uma coisa específica do lugar. Então, assim, eu mesma, eu que, que sempre me, me, me, me... Ah, eu sou mais apolínea do que a dionisíaca. Impossível impossível, porque eu vejo as fotos, as coisas, eu tô sorrindo, eu tô bêbada, eu tô feliz, eu tô com figurino, eu tô entregue, e muitas vezes, quando até em bacantes, que eu tinha até uma pegada um pouco mais que o que os, o, a galera do penteu vinha para o meu lado, eu, eu chispava a unha em cima deles, não vem não que aqui tem uma bacante, Entendeu? Então, assim, tem essa coisa que o Otto falou, sabe? Desse lugar, da peça que a gente está fazendo, de como é isso no nosso corpo, na nossa vida, na nossa língua, como a gente respira, como a gente sonha isso. E essa é a delícia da direção de cena. No teatro oficina, em outros lugares, mas desse método que a gente... que, as, que Por exemplo, que eu agora eu aprendo com elas. Eu ouvindo o que eles falando, o e o Victor, que eu sei que... Que é esse grande chuzão também, entendeu? Que tá aí, tá aí segurando na pontinha do bastão. Então, assim, dos lugares que a, que a direção de cena atua. Ela tá na produção, ela tá lá trocando roupa de alguém, né? No teatro oficial, ela tá fazendo uma coisa, ela tá fazendo uma coisa, ela tá... Entendeu? Tá bebendo junto com os atores numa cena que precisa cantar e dançar, nós também estamos lá, estamos entregues, né? Mas acho que é isso. Não sei se Falei, né? Também respondi, tá bom? Queria só dizer uma coisa, acho que a gente já tá ficando meio sem tempo, mas queria dizer uma coisa sobre o que a Lisete falou falou, é, que passou por mim, é, que é do início, a direção de cena tá do início ao fim, né? E isso é, com a, isso é a coisa mais literal que eu já ouvi na minha vida. É, com todo exagero que isso pode, pode conter. Mas é verdade, porque a direção de cena, para ela... É, para ela, como como entidade dentro de um processo de criação, né, a equipe de direção de cena, ou a necessidade de, quando não, uma equipe, precisa estar desde o início, desde a primeira leitura, quando a gente está, desde a primeira leitura, com o diretor, isso, felizmente, na oficina acontece muito, é, desde o primeiro momento, quando a gente, às vezes, ainda tem dúvidas sobre se vai ou não vai fazer aquilo, quando a direção de cena está desde aí, e ela obriga, obrigatoriamente vai estar tá até o último objeto sair do caminhão da última viagem daquela peça. Aí a gente completa um ciclo e aí a gente fica tão rico num processo de criação porque só se é possível é, só é possível fazer o que a gente fez como equipe quando a gente foi para o municipal, por exemplo, que é contar o espetáculo do início ao fim com todas as inflexões que ele tinha, as viradas que ele tem, as músicas que ele tem, sob o olhar da direção de cena, quando você tem base é, técnica, né, trabalhada, de um início, mas com muito trabalho, assim, trabalho de operário mesmo, é, que chega, que sai do ensaio, que chega em casa e que continua, é trabalho braçal, que é aqui, mas também é aqui, é, é, é de todo jeito, sabe? É, só quando você tem essa junção de tudo, né? essa base muito sólida de todas as informações, essa criação é, maníaca que a gente felizmente pratica é, na oficina e em várias companhias de, de São Paulo do mundo, é, que a direção de cena enriquece e pode enriquecer o espetáculo com a presença dela, com o luxo que ela que ela pode dar a um, a um espetáculo. Né? Então a gente só consegue chegar hoje, por exemplo... É, numa unidade de Sesc ou numa ou num lugar numa quadra de escola de samba como a gente já fez na oficina lá no fim de Santos que tinha cerveja jogada no chão quando a gente chegou para montar ou no melhor teatro é, da Europa e contar na língua que for o espetáculo inteiro para um técnico que nunca nem ouviu falar do teatro oficina e ele entender e fazer e ainda que ele erre mas o erro às vezes é aplaudido em cena aberta e funciona. A gente só consegue essa maestria de chegar e passar essa bola ou dividir essa bola, esse bastão, quando a gente tem uma equipe que, felizmente, a gente tem aqui presente, é, que tem esse trabalho, que dá importância para esse trabalho, para esse estado. Né? Então, é, não sei se eu estou finalizando ou não, mas eu queria não ir embora antes da minha primeira live de todas na vida, é, sendo essa, sem agradecer a cada um aqui, a Elisete, por, obviamente, tudo pela minha formação, pelo meu processo, pela parceria que a gente tem, pela irmandade que a gente tem, é, a cada um de vocês, Vitor, Débora, Maite é, por terem me aguentado. Eu sei que é, é difícil é, o processo, como ele é, é, tentando interpessoalizar, tirando a minha pessoa... É, o teatro é uma é um ofício que a Fernanda Montenegro, por exemplo, aconselha a desistir para quem está começando. Então, a gente já entende como que é né essa parada. E quem viveu um pouco sabe como é maravilhoso, é dor e amor, enfim. Então, fica meu obrigado mesmo a todo mundo aqui, enquanto equipe, pela grandiosidade que é o trabalho, quando a gente está junto, unido, é, não só com o corpo unido, mas com a energia comum, é, magmatizada para fazer. Acho que é isso. Eu acho tão bonito isso assim que Elisete está falando e que eu estava falando. Eu fiquei, me veio a imagem do início do filme Máquina do Desejo, que é exatamente Elisete abrindo a porta em sertões, assim. E tem uma coisa que é tão bela assim que Elisete inclusive está de costas depois se vela. De diferente, mas tem uma coisa assim tão, assim, é, tá tão entregue aqu aquele ser, aquela figura, aquele Shua, a receber, assim, e naquela cena isso foi tão bem captado, assim, sabe, transforma tanto que, para mim, é um... De novo, é o ouro da direção de cena, assim, isso, assim, essa figura que tá entregue, você vê o um corpo, assim, agora eu vou viajando, lembrando, consigo quase ver a escápula da Elisette abrindo e recebendo e a mesma coisa de tantas vezes que vi ótto oh, abrindo é, ao vivo ouvir em filmes também que tem aí na tvzinha assim essa para mim esse é um momento muito lindo também sabe que marca muito assim tem muitos momentos muitos lindos da direção de cena. mas esse também é um ver o sino, assim né a hora de é muito bonito ver isso assim acho que tem umas coisas muito lindas muito prazerosas e muito doloridas também é, e por falar nisso acho que uma última coisa que eu queria muito dizer é para que enfatizar a figura do diretor de cena do contra-regra como um operário porque é isso de fato né é, para quem tá para quem ocupa o lugar do público atuador o que você vê é exatamente isso uma pessoa operando uma magia em cena e o fato do teatro-oficina é, comportar uma linguagem que não esconde isso, que não oculta esse operário, mas que, pelo contrário, traz ele para dentro da cena e escancara o fato de que um ator precisa trocar de roupa no meio da cena, um objeto precisa chegar, uma porta precisa ser aberta, algo precisa cair do céu, e, então para que esconder isso né? a, gente não, a gente não precisa esconder essa operação a gente não precisa ocultar essa operação. O teatro oficina é, faz o caminho inverso o Teatro oficina tira o véu e ver os diretores de cenas contra regras operando magias em cena para mim é algo absolutamente fascinante assim então acho que esse é outro aspecto desse ofício que me encanta absurdamente e que forja o nosso corpo na bigorna né Porque você precisa confeccionar um corpo para operar essa magia em cena um corpo muito específico e é justamente isso que refina né? a nossa sabedoria cênica deslizando às vezes e dançando maravilhosamente em outras então eu também sou muito grata a essa equipe por ter me acolhido e a cada pessoa pela partilha de cada momento maravilhoso e de cada momento difícil também ao longo desse processo. Sem mais. Vocês falaram tão lindamente. Só queria mesmo agradecer por estar aqui nessa sala com vocês e fazer uma ínfima parte desse legado lindo que vocês, é... bom, todos nós fazemos parte, assim, é... não consigo nem dimensionar ainda a importância disso, sabe? Mas é, é isso, sou muito grata mesmo por tudo e tenho um carinho... Imenso, imenso, imenso, imenso, por cada um de vocês mesmo. Saída dramática. Acabou a luz aqui. Tem uma coisa que é, tem me, me alertado muito enquanto técnico de teatro que é e a minha, a minha minha meu ofício enquanto técnico é diretor de cena, contra a regra do diretor de cena, que é que tem agora essa nova forma que a gente está desenvolvendo enquanto atuador de qualquer área de se fazer teatro, de se fazer show, que é através de live, que é isso que a gente está fazendo aqui agora. Então, a gente tem aí já inúmeros espetáculos de teatro, louvável que se tenha esse tipo de movimento, mas eu acho que talvez seja uma, uma coisa até velha o que eu estou dizendo aqui, talvez já tenha alguém pensando muito mais à frente do que eu nisso, e eu ainda não tive acesso. Mas acho que precisamos pensar aonde é, o nosso ofício, enquanto diretor de cena contra a regra camareira, onde nosso ofício começa a, de fato, participar, a integrar essa esse método novo, sabe a, a entrar junto. Eu não sei como, eu tô levantando apenas a questão que me aflige, porque o que eu tenho visto é que os atores que trabalham com a sua imagem, com tudo que isso agrega, obviamente, mas que tem o poder da sua imagem é, sem necessariamente precisar do poder de presença, conseguem fazer os seus trabalhos da forma como a gente agora é limitado pela pandemia. Tem profissionais que, como eu, me sinto assim, não conseguimos exercer a nossa função ou qualquer outra função é, nesse tipo de, de trabalho que a gente está inventando agora, forçadamente, é, pela condição pandêmica. Então, é uma coisa só que eu ressalvo aqui, porque tem muita gente que, só da nossa companhia, tem a gente pode listar mais de 10 pessoas que estão nesse nesse lugar que eu colo, que eu me coloco. né E, obviamente, nas outras companhias tem mais. Eu sei que a gente tem hoje em dia, a já tiver falar de políticas públicas, que, é que falam, é, que fizeram uma certa assistência para a classe teatral, para a classe técnica teatral. Não é disso necessariamente que eu estou dizendo. Isso é fundamental que aconteça numa pandemia onde a gente está sem trabalhar. Mas não é disso que eu estou falando agora. É de como a gente volta a trabalhar nesse formato é, que a gente está inventando para continuar existindo, né? Então, como a gente passa a existir assim nesse método novo, nessa forma forma nova? É muito importante essa fala, sim, porque nós estamos estamos em plena pandemia, talvez no ápice dessa pandemia nesse momento. É muito importante e nós estamos realmente há um ano é, parados com o nosso ofício presencial. Né? Então, é uma coisa que eu faço uma militância em outras plataformas, em outras frentes, como diretora de cena, como diretora de palco, também buscando essa fala, buscando esse lugar de, de políticas públicas dentro dos projetos, porque como um ator tem lá um projeto para ele poder fazer um, um, um, um produto, uma cena, né? para ele poder apresentar. E, e o técnico, como que ele pode fazer isso? Então, nós estamos assim, existem outras frentes que estão discutindo, tentando ver como a gente pode participar disso. Não, não só porque essa é uma coisa da novidade agora, é porque isso veio para ficar. E, dessa maneira, também nós técnicos, temos que ter condições de, dessa maneira aqui, é, nos comunicar, também realizar o nosso trabalho e também monetizar frente à SESC, frente a Fomento, frente a, a, a, a, a de Branco, enfim, que não, aconteceu uma vez que foi um prêmio que os técnicos puderam se é, apresentar um pouco do seu histórico e receber um prêmio, acabou, acabaram-se as cestas básicas, acabaram os auxílios emergenciais e, acabou e não existe política pública para o técnico, existem hoje mil técnicos cadastrados desempregados em São Paulo ou evadindo para outras profissões. Tá? Então acho que esse lugar de dessa reflexão é muito importante também a gente está se atualizando. É fundamental isso porque é, é isso assim, não, não sei, eu não sei trabalhar, eu tenho que reinventar isso, inclusive, eu tenho que me modernizar, mas eu tenho que descobrir como, e eu não, não posso ser sozinho nisso, eu tenho que fazer isso junto com todos os técnicos que, que somos, né? É, eu não, a gente precisa do, do poder de presença. Pra, o nosso ofício, pelo menos o que a gente conhece dele até agora, precisa do poder da presença, precisa estar para acontecer. A gente não consegue. Hoje em dia a gente tem, inclusive, eu estava vendo, é, a, com, com a pandemia, claro que já tinha uma tendência para isso, né? para as pessoas serem cada vez mais autônomas na, em relação à criação de conteúdo. A gente está nessa era, muito mais é, há muito mais tempo do que a pandemia existe. Mas, com a pandemia, se intensificou, inclusive, um, um mercado de pesquisa e de criação de produtos que torne você criador de conteúdo, é, ator ou não, mas, enfim, criador de conteúdo, é, autônomo no sentido de iluminação, de som, de câmera. E isso vai castrando uma... sabe Se a gente for por esse lado... É, claro que isso é um lado muito cruel do comércio, né, do mercado, capital, de, de, do produto, enfim. Mas se a gente for por essa lógica, a gente vai ficar a gente sem trabalho, entende? A gente não, a gente ou a gente vira criador de conteúdo também, ou a gente vai, deix, sabe? De certa forma, as duas coisas são deixar de fazer o que a gente faz. A gente precisa estar. Enquanto não se pode estar, como a gente consegue fazer, né? Então, são discussões que eu acho que, obviamente, já estão acontecendo em muitos lugares, em muitos canais, em muitos grupos, em muitas companhias, mas que eu acho que talvez a gente precise nem sei o quê, é, coligar tudo, reinventar uma forma nova é, e lidar com isso né, de uma forma mais mais ampla para inclusão mesmo desses ofícios que são completamente necessários dentro de um teatro. E se o teatro não está dentro do teatro agora, a gente continua com as mesmas necessidades, onde o teatro estiver. Né? Enquanto o teatro for estado, o poder de, de estar, de passar, o jogo teatral ele não depende do, do teatro, mas ele depende de todos nós, técnicos, atuadores, atores, diretores, autores. Então, todos precisam estar. Como? Entender como esse cenário online né se comunica com os técnicos e com as técnicas e acho que isso faz parte de alguns processos que a companhia também tá sacando assim né como é uma fluência senti isso muito no bailado e nas coisas que a gente mesmo fez né e acho que tem super a ver também com isso dessa relação de políticas públicas de se ligar nisso de exigir isso e também de uma relação possível dessa coisa, dessa contribuição, né, dessa dessa aliança de pessoa física para pessoa física dos apaixonados pela oficina que estão ligados também nos seus técnicos, sabe? Estão ligados também nas suas nas produções, claro, no, no, no tudão, né, na máquina, mas digo assim, né, como eu também fico, e seja isso numa relação de de como de sacar esse pix que tá passando, de sacar outras formas de doar, mas de sacar, assim, que tem um... um ali tem um viveiro de, de técnico se criando, assim como hoje a gente está trocando experiências, e, e a gente saca que tem um, uma universidade, uma escola de direção de cena, é, e de luz, e de tantas outras, assim, dizendo disso do, da concretude do trabalho, né? De, meu, assim, sabe? Tipo... Saca, se encantem também pelo trabalho a ponto de sacar que ali também é um viveiro não só é, desses grandes atores e dessas grandes rostos que estão na pista mas dessa máquina que está desejante que está como se e Igor com nós aqui permitindo essa transmissão e de todas as transmissões que tiveram essa semana então eu acho isso muito importante também né? Que é e eu acho que isso é muito bom também para essas lives que estão acontecendo que é botar essa cara e sacar quem faz é, e, que, e que quem está assistindo também saque quem somos, assim, né, no ponto de, de isso, assim, de a ponto de falar assim, meu, contrata, sabe, contrata a gente, <risos> tipo, vamos junto nesse trabalho, assim, e pensar isso, né, porque tem muita coisa, né, tem muita valia. Sim, e enquanto não puder lotar teatro, da forma como a gente convencionalmente conhece como lotar teatro, lotem as salas de teatro, sabe Quando puder, relotem os teatros, porque é isso, é o que a gente pode agora. Essa semana eu li uma reportagem sobre o crescimento do mercado de artes é, durante a pandemia. O mercado de arte cresceu 102% em um ano, por conta da pandemia. E os técnicos, os atores, o ofício de quem faz teatro, de quem é teatro, é uma obra de arte imaterial assim como o tombamento do Teatro Oficina. Então invistam, entendam o que é obra de arte. E aproveitando para e para a dimensão prática desse chamamento para receber esse investimento de vocês que estão aí assistindo a gente, de vocês que estão acompanhando as nossas atividades, eu quero deixar aqui o nosso pix porque é real assim, é, A nossa fala, né, a gente a gente tem a nossa poesia e todo o nosso, toda a nossa ginga para falar e para pedir, para né, unir esse cordão dourado de fato, mas é preciso que esse cordão dourado dê liga. E para dar liga, tem que investir, tem que vir, gente. Então, assim, é isso. Vem de Pix, contribua, colabore com o Teatro Oficina, é, faça parte dessa vida, assim, desse, desse organismo que precisa, que resiste, reexiste há tantos anos e necessita do público atuador em termos de presença e em termos de financiamento, falando aqui com todas as letras de forma muito pragmática. Então é isso, ó, 53 25 5451 barra 0001 36, Vende Pix, minha gente. <risos>